Todas as coisas que tem em volta de você, ou tem petróleo nela, ou foi transportado com combustível derivado do petróleo. Portanto, o petróleo é fundamental na vida moderna, você não vive sem o petróleo. O petróleo é fonte de riqueza, mas também pode ser fonte de guerra, pode ser fonte de problemas. Portanto, o petróleo ele é não somente importante para a produção das coisas, mas ele é parte relevante da política e da geopolítica. Nós estamos vivendo um momento de disputas de geopolíticas muito importantes em relação ao petróleo. O Brasil tem uma situação ótima, porque nós descobrimos as maiores descobertas de petróleo nos últimos 30 anos. O pré-sal brasileiro é o maior potencial de crescimento de produção que se espera no mundo de petróleo. E se é isso, é verdade, há uma disputa internacional muito grande de quem controla, de quem trabalha nesse, nesse setor. O governo brasileiro... O Congresso de 2010 aprovou um conjunto de leis que regulam de forma a viabilizar nesse setor o melhor benefício para o povo brasileiro. Se definiu uma nova forma de contratação de quem vai cuidar do petróleo com a partida de produção. Se definiu que a Petrobras é uma empresa chave nessa questão, sendo operadora única para produzir esse petróleo, e já está demonstrando isso com a velocidade da produção do pré-sal, se definiu que haveria uma política para utilizar tudo que pudesse ser feito no Brasil, seria feito no Brasil, a política de conteúdo nacional que iria criar um milhão de postos de trabalho para os brasileiros e em empresas no Brasil, e com isso você teria uma expansão do setor de petróleo gerando emprego e renda para milhões de brasileiros. Além disso, essa situação iria gerar recursos que o governo ia captar, ia colocar num fundo soberano que iria financiar a, principalmente a educação, melhorando a vida de nossos filhos e nossos netos. Você com isso teria um aumento da produção presente e com um aumento do futuro, porque esse teria um grande investimento na área de educação. Tudo isso está sob ameaça hoje. Está sob ameaça com a mudança da lei de partilha, no Congresso Nacional, está sob ameaça com o risco da política de conteúdo nacional não poder ser viabilizado por causa da, dos efeitos da Operação Lava Jato sobre as empresas produtoras de, de, de, de unidades de petróleo. E você está com uma situação em que a população precisa se mobilizar, porque o impacto dessas mudanças é muito grande sobre a vida de todos nós. Venha para a luta. A Petrobras está nesse momento com alguns problemas de caixa, porque os preços dos derivados ficaram é, defasados no preço internacional, o que afetou o caixa da companhia. Consequentemente, ela precisa aumentar a arrecadação de recursos para viabilizar o financiamento dos seus investimentos e reduzir seu endividamento. No entanto, o programa que está sendo apresentado é um programa que reduz o tamanho da Petrobras, que diminui a, a integração entre os diversos setores da companhia e pode ameaçar o longo prazo da companhia. É preciso pensar que esse desinvestimento, ou seja, a venda desses ativos tem que ser selecionada, não pode ser generalizada como está sendo feito, de tal maneira que a busca de recursos no curto prazo não ameace a vida de longo prazo da companhia, que ela é essencialmente uma empresa de longo prazo.